He <tos> Ei, e aí, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje, gente, eu estou aqui com um novo vídeo de Clube Pinguim, de um jogo parecido, igual o Clube Pinguim, não é o Transformista, não é o Brock Custary. O jogo em que eu vim jogar é o Animal Jam, é um jogo parecido com o Clube Pinguim, eu já vi muito falar dele em 2029, 2019, <risos> incrível, jogo de furry, na moral, amei, eu estou com virar furry, jogue a experiência original do premiado Animal Jam, Assinatura adquirida no Animal Ah, tem assinatura, igual o Clube Penguin. Olha, gente, é bem... Olha, tá bem incrível. Eu gostei desse, dessa fonte do Animal Jam. Já vou baixar. Baixe. Como assim? Tá disponível no Clone Booking, PC e Mac no Amazon. Google Pay, App Store. Tem para celular, então. Vamos baixar, né? Para jogar. Ah, vai baixar, né? Clicar em jogar agora, porque, né? Acho que era um jogo de, de Fresh Play o Fresh Play acabou Tô aqui no computador do irmão, pra quem não sabe Que não assiste os vídeos O irmão não é meu, se eu parar de gravar no computador É porque pegaram de volta Olha que fofinho A lagartixa rodando no mundo Tem a tigresa VIP Eu não sei o que é isso, né? Bagulho rosa aí Na moral tá muito colorido pro meu gosto Temos o pinto E três ovos na frente de Páscoa Acho que tá tendo evento de Páscoa, talvez Gente, vamos dar uma olhada aqui em Sunatura, deu até uma bugada O que, que aconteceu? Vamos lá É isso, gente, o animal de ano tá travando o computador <risos> Faça parte do clube Vale presente, um mês, 10 reais Seis meses, 7,50 Ué, então <risos> Pra que colocar isso aqui? <risos> Ai, então 12 meses, oito centavos por mês Épico Então tá mais fácil comprar isso aqui, né? Maior valão. incrível <risos> Não entendi assim um mês aqui, né? Mas enfim, aqui tá. Que horror, velho Sua assinatura do clube desbloqueia prêmios Igualmente no Animal Jam Que isso? todo um barulho aqui Que horror Tá muito alto assim tá melhor Ah, tá bom Não vou fazer essa piada mais não é, No Animal Jam E no AJ Classic. Isso mesmo Uma assinatura Dois jogos Tem aplicativos Assinatura Presente Paz Aplicativo Seguro Ajuda Aplicativo de jogo Da UAD que Permite que você Se torne seu animal Favorito Faça novos amigos Olha o tanto de jogo Animal Jam, PC, iPhone, iPad, Android Mas eu quero jogar esse daqui, né? Do PC, né? Aí tem seguro, tem ajuda e tem pai Você tem uma conta no Animal Jam? Não, não tenho eu Nem queria ter, né? Mas novato no Animal Jam, sim Ou oh, então em tela cheia Eu não queria em tela cheia Vai ficar meio cortado a tela Deixa eu ver se eu consigo aumentar Macaco, sopa de macaco Lobo tinha oufe, né? Tigre lá, tigresa VIP Ou então Diego, da ela do gelo Panda, com Fu Panda Raposa Eu vou pra representar Nossa, o lobo é bem, né? Eu vou de coelho, gente Porque eu gosto de coelho Quero um coelho fofo Cria um nome Que isso, gente? Eu não posso criar um nome Não, eu não consigo digitar nome Tem que ser um desses Vamos fazer uma coisa bem louca Vamos, mestre panda Chimpanzé, assustador, assustador com A maiúsculo, verguda azul, belo, brindinho, brilhante, brincalhão, calmo, calmo, difícil, doido, Neste chimpanzé doido, monstro chimpanzé doido, pronto, você sabia? Este é seu novo lar, meu nome é Peck e eu vou ser a sua guia, siga-me! Ela tá falando alguma coisa, gente Eu não sei se vocês vão escutar Se eu não escutar, tudo bem não, A gente não liga pra o que ela disse Não, eu não quero pular o tutorial Eu quero sair da tela cheia Por que você colocou eu na tela cheia? A gente, tipo, eu nem pedi Eu queria aumentar o volume Ai, que legal, é por cric Eu pensei que fosse por treca do mal Ah, também pode ser pela treca do mouse. Ai, que tudo, seja bem-vindo Que isso, meus pontos Ponto para o próximo nível Ganhei esse risco Eu, eu ia brincar nos jogos É uma ótima maneira de ganhar Me diga Quem essa safadinha aqui, ó? Sou macho Quero Vamos agasalar <risos> o seu. A é comigo a Ah, ela tá falando alguma coisa sua aparência. Hum, Não entendi, eu, eu só cliquei É muita informação acontecendo diferentes. na tela Você pode o Eu acho que esse jogo um não era de, de Flash Play olhos. não, hein Pra rodar tudo isso aqui pode criar Ela tá falando seu coisa em português, que legal Quando estiver satisfeito Ah, com sua coitado nova do clube pinguim, pinguim. No canto Essa aqui dá de um, De 1 a 2 no clube pinguim Aí parece que o pessoal adorou seu novo visual. Para mostrar aos outros como você se sente, clique no botão de carinha. E ah, escolha tá, eu qual vou clicar. Tô me sentindo, um... tô me sentindo zangado agora. Eu te entendo muito bem. Você não entende nada. Ei, ei, olha, Aí coisas grátis. grátis. Aqui... Meu Deus, isso é mesmo. Me dá olha, não fez é mais que é a obrigação. Quantas você encontrou? Eu encontrei 200. Gente, você vai encontrar Você outras vai... maneiras divertidas uhum, de conseguir uhum. joias em Diamar, Assim como muitos lugares onde gastá-las. Há jogos, aventuras, festas, uhum, uhum, lojas uhum. e muito mais. Acho que está na hora de explorar por conta própria. Eu acho que dá para aumentar pelo teclado Jamar, aqui. Não sei se aumentou. Aumentou? Alô? Ai, ah, gente, eu sou muito fofo. Eu acho eu nem vi esses bichos aqui, só olhei pra coelha. Olha essa coelha aqui também, bruxa. Coelha da Rimione. Lobo Guará. Papagaio do Mar. Tem bico colorido. São, às vezes, chamado de um bagulho muito louco que não deu pra ver. Ah, já tô online? O grande lobo... É sério que a gente vai ter que ter esse nome? Não vou poder colocar meu nome? Não também é horrível pra que eu quero colocar. Gente, eu tô zangado. Na moral, não entendi nada. Tutorial não serviu pra nada. Tem muita coisa aqui. Ah, aqui eu posso conversar? São palavras... Pré-selecionada, não acredito nisso Aí depois fala que clube pinguim é jogo de criança Olha isso aqui, gente Palavra pré selecionadas Aí tem um bocado de coisa aqui Som Cadê? Eu cliquei em som, não foi Não entendi Poxa, sai daí, doida Tá se manifestando, né? Ah, tá, eu faço coisa Eu não tô prestando atenção <risos> No coelho Ah, ela dança Olha lá, se, se, se manifestando né? tá arrependido Vixe, coisa de magia Misericórdia Ah, que fofo Dá pra aumentar dá, dá pra dar zoom Que feia Tô brincando, gente O jogo tá mó fofo Mas eu achei muito Você poderia ser um, um nível voador para voar eu posso voar Eu sou um coelho, gente como é que eu vou voar? Na moral, palhaçada esse jogo, viu? Eu não sei onde eu cliquei. Escolhe um jogo para convidar outras pessoas para jogar. Não quero jogar com ninguém. Jamie, convidado. Ah, será que eu tenho que confirmar minha conta para jogar? Criar a conta gratuita. Ah, Tem que criar ainda. Conectado com o e convidado. Entendi. Tela. Jamie, convide. Covid 19. Tem jornalzinho. Rato mascote. Ai, cansei de ler. Queria um jogo que ao trocar de sala você não faça longo. Ai, ah, gente, sou muito fofo, na moral. Meu Deus. Tem um ataque Pra jogar um jogo Olha que legal Parece campo blindado A copa descarada Não entendi, né? Só tô clicando Ué, morri? Poxa, mas eu tenho mais chance Fóssil desconhecido Aqui que eu não cliquei Ah, até que legal, gente Não é tão ruim não Vocês estão falando que é ruim Nossa, fiquei com menos um Ah, como eu encontrar essa bosta aí para uma bosta Ah, gostei, gostei Acho que quando criar Arrastar ah, tá. formigas Ah, virou um ekipédia aqui Que isso Gente, é muita coisa no jogo Amei Meu novo jogo favorito Deixa eu criar logo a conta aqui, né Criar a conta gratuita Não uso seu nome nem sobrenome Eu vou usar meu nome Mano, o bagulho tá pedindo no meio dos pais. Eu tenho 40 anos. Tô como assim, gente? Casão eu mesmo eu vou ter que dar a permissão pra mim, né? Gente, ganhei 500 mil, olha, por criar a conta. Ai, ah, eu ganhei uma roleta. Abriu recompensa. Você entrou uma vez esse mês. Não queria ter entrado nenhuma, mas eu entrei, né? Pega asa de lobo gigante. Pegar a uhum, uhum. Verdade, Laura, é verdade, news. Entre mais dois dias, para de bloquear um deceptor de pia. Eu que não vou entrar pra ganhar isso. Oxi. Na moral, o que coloca. Ai, pode entrar na água, tomar banhinho. Hum, lava, lava, lava o pé. O sapo não lava. Ai, não pode vir aqui. Não lava porque não quer. Que isso? Não quero ler. Sai da minha tela. Oh, chove também, velho. Oh, que incrível. É um cururu. <risos> Que cururu, ele na moral, gente Mano, é um cururu, velho Tá me olhando ainda Eu não, eu não queria ir pra ir, querido Tá mas já que foi, né? Isso, entra aí na tumba do leão Não sei onde eu tô entrando Vou mandar todo mundo tomar um suco de caju Eu posso falar aqui? Oi Eu posso falar aqui? Oi Meninas eu consigo falar, gente. Tô zangado. Meu emoji favorito é isso. Aqui. Ah, então no teclado. Não tinha esse teclado aqui. Eu nem lembro só com de memória. Que isso? Dá pra gente tirar print. Vira pra frente. Ah, não dá pra virar pra frente. Pra que eu vou tirar foto da minha raba, na moral? Eu criei em alguma coisa aqui. Ah, aqui eu posso... Cores. Pra manejar a minha coelhinha que tem aqui. Vou colocar igual a cor dela. Roxo. Tô, não cadeira né, gente? Essa aqui de baixo. Ah, muda a cor da orelha. Vou deixar a mais ridícula possível. Não, é, tá bonito essa aqui, né? Na moral. Aqui, ó. Ciano. Suspeito. Vou colocar uma orelha bem feia. Hein? Não, rosa ficou muito bonito. Acho que não tem cada cor tem a sua beleza, né? Acho que não tem cor feia. Ah, não. Meus olhos tá muito misericórdia. Aquele verde horrível. Nossa, esse aqui tá muito ruim. Adicionar animal. Eu posso criar outro perfil? Você precisa de cinco para comprar este paixão dourado. Eu não. Sai daí, Quero deixar minha coelha aqui toda verde. Olha, usar é para mudar o olho. Nossa, essa aqui. Meu Deus, gente. Parecendo um capeta. Meu Deus, só tem olho feio. Eu adorei. Olha essa aqui. É igual do cururu. Gente, que horror. Olha, aquela dali é bonita. Eu tenho que deixar uma bem feia. Essa aqui. O olho eu vou deixar vermelho, né? Para representar o diabo. Gente, estou brincando, misericórdia. Fazer essas coisas não. Esse aqui do que? <risos> que isso? What the fuck? Mano, vou virar emo na moral. Que isso, amiga? Tá me imitando? Quer ser seu amigo. Flor de esquece ser seu amigo. Não quero, deixa em paz. Nem te conheço, nunca chupou manga comigo. Ah, aqui é um mini Eu não vou jogar os minigames. Coitada, menina, deixa eu te adicionar como amigo. Desculpa. Eu não sei pra onde eu tô indo, gente Eu me perdi Ah, eu fui pro lado de lá fora É isso que eu queria Bora, minha filha, anda. Tem alguma coisa caindo ali Que lobo bonito Com... Assim começa os preconceitos, né? Só porque eu sou... <risos> eu não sei nem o que eu sou, na moral Ah, só tem esses lugares pra ir? Ah, não No caso, tem essas casas pra entrar, né? Eu dei a volta já no, no mapa? Tem o que isso aqui? Tem festa do dia da mentira. Olha que horror, gente. Um jogo desse apoiando a mentira. Ah, eu subi de nível. Tem é, embrema aqui também. A festa muito contagiosa. Amei a festa, hein? Bugou. Ai, peraí. Ô, oh, digita aí, ó. Eu não consigo digitar, gente. Oi. Eu tô linda. <risos> que é isso? Amiga, apareceu um bagulho aí na sua cabeça. Nossa, nem responde. Namora, que vácuo, velho. Nossa, nunca mais eu volto aqui. Isso é de amigos. Aqui a gente chama de Jamerys. Jamerys próximo. Ah, e tem nome. Ah, o povo já tá com nome normal. Ah, legal. Jamerys bloqueado. Isso aí. Todo mundo vai me bloquear descobrir que eu tô jogando esse jogo. Tem o que Você... Ah, aqui é minha recompensa diária. Aqui é a lista de amigos. Eu já tinha esquecido que eu cliquei aqui. Ah, tem a caixa de entrada. Oh, muito cópia do Clube Pingo. A pena para os pais. Você precisa ter junção dos seus pais. Ou de um responsável para adquirir interprêmio. premium. Eu não tenho pai, então não vou adquirir. Ligado, ah, tem um mundo aqui Um mapa, odiei esse mapa Bugou o jogo, nossa, tem muito Clube Pinguim <risos> Tem até bastante lugar legal eu Acho que eu não fiz nada, essa sua É sério que chama assim? Ah, eu entrei Ah, eu entrei na minha casa Na minha habitação, vou fazer Um lixo isso aqui, ah, eu sempre volto Aqui, já cansei desse lugar, onde é que eu tô Ah, eu já vim aqui também, né? nem lembro Gente, ah, isso. hospital Eu precisa preciso ir fazer uma terapia